Olá pessoal, estou aqui para trazer um vídeo de alta relevância em que eu irei falar sobre a Santíssima Trindade. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, não passe esse vídeo, pois ele é para você. Eu já tinha feito um outro vídeo falando sobre esse mesmo assunto. Porém, na edição eu vi que não ficou tão explicativo então, eu resolvi fazer outro com uma explicação um pouco melhor. Agora, antes de começarmos a falar desse assunto, quero pedir a você que não, se, que, que não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho para receber todos os vídeos do canal. Eu estou passando vídeos aqui três vezes por semana, sempre nas segundas, quartas e sextas, e você não pode perder. Agora sim. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, a trindade é uma doutrina cristã que trata acerca da diversidade que há na unidade de Deus nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira coisa que deve ser considerada num estudo sobre o que é a trindade é saber que estamos diante de um grande mistério, ou seja, é impossível ao homem é, compreender e explicar a Trindade de forma plena. Essa dificuldade se dá sobretudo pelo fato de que a doutrina da Santíssima Trindade se concentra no estudo do Ser de Deus e de sua atividade. E Deus é infinitamente maior do que nós, de modo que com todas as nossas limitações apenas conhecemos sobre Ele sobre ele o que ele próprio decidiu revelar de forma plenamente suficiente tanto através das escrituras, quanto através das obras da criação, onde podemos admirar os seus atributos. Todavia, por mais que seja complexa e misteriosa, a doutrina da trindade é essencialmente acessível no sentido de que, seu conceito principal pode ser claramente percebido e assimilado através do estudo da Palavra de Deus. Bom, vamos falar um pouco sobre o significado da trindade. Bom, o significado do termo trindade é, que vem do latim chamado Trinitas procura transmitir um sentido de três que é um. Esse termo foi aplicado pela primeira vez no te, de, por Tertuliano, um dos pais da igreja antiga, para se referir à natureza triuna de Deus revelada nas escrituras. Agora, a trindade na história da igreja. Bom, desde muito cedo, a igreja precisou formular uma doutrina acerca desse assunto, especialmente para se proteger de falsos ensinos que já desde a época apostólica, procuravam se introduzir na comunidade cristã, os quais eram influenciados pelo gnoticismo, pelo platonismo e pelo próprio judaísmo. De forma bastante resumida, podemos dizer que o ponto principal dessas heresias atacava a divindade de Cristo e, pessoa, é, e do Espírito Santo. Agora vamos falar um pouco sobre as heresias da trindade. Bom, dentre as principais heresias sobre a trindade podemos citar, citar três delas, que são o modalismo, também chamado de sabelianismo ou mesmo monarquismo, modalista essa teoria defende que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são manifestações históricas de uma única pessoa divina, ou seja, quando a Bíblia fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito, ela estaria, é, estaria então apenas apontando as diferentes manifestações de Deus aos homens, sendo o pai na criação, o filho na redenção e o espírito na regeneração. A segunda heresia é o adocianismo, defende que Jesus não era divino mas apenas alguém que recebeu um poder especial de Deus no momento de seu batismo, o que fez com que ele fosse elevado a uma posição superior aos homens. Essa teoria também é chamada de monarquismo dinâmico. Também tem a outra heresia, que é o arianismo. Defende que o filho não é eterno, mas simplesmente um ser criado por Deus que serviu propriamente como um instrumento para a criação do mundo. O arianismo surgiu no século IV depois a de Cristo sobre a liderança de Ário, um presbítero da Igreja de Alexandria, e foi, forte, foi que foi fortemente combatido é, pelo importante teólogo Atanásio. A Igreja rapidamente procurou combater as tais heresias. Na época foram convocados concílios onde vários teólogos se reuniram e formularam documentos que expressavam declarações de fé da igreja. Assim, após ter sido utilizado por Tertuliano no final do século II d.C., a palavra trindade passou a ser considerada de maneira mais formal na teologia cristã. A partir do quarto século dentre esses concílios, a trindade foi especialmente debatida e afirmada no concílio de Niceia em 325 d.C e reafirmada no concílio de Constantinopla, em 381 d.C. Estudiosos notáveis como Basílio de Cesareia, Gregório de Naziazeno e Gregório de Nissa e Agostinho também refletiram e escreveram sobre a Trindade. E mais de mil anos depois, igualmente os reformadores deram especial importância a ela, com destaque para João Calvino que concentrou grande parte de seus escritos falando sobre a trindade, especialmente com relação à pessoa e à obra do Espírito. Agora, vamos ver um pouco sobre a trindade na Bíblia. Bom, a palavra trindade não pode ser encontrada originalmente na Bíblia, mas sua doutrina está presente nela de forma inegável, de ponta a ponta, em harmonia com o caráter progressivo da revelação de Deus. Nas Escrituras, é no Novo Testamento é, onde encontramos de forma mais é, explícita as bases do dogma trinianismo, mas ainda no Antigo Testamento, especialmente sobre a luz do Novo, é possível perceber a verdade acerca do Deus triuno. No primeiro capítulo de Gênesis, no relato da criação, já podemos encontrar os primeiros prenúncios acerca da trindade. Nele somos apresentados ao Deus que criou todas as coisas por meio da palavra e do Espírito. Isso se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 13. Aqui é interessante saber que a palavra hebraica Elohim, que é um dos nomes de Deus é, no Antigo Testamento, está em sua forma plural, não no sentido de indicar três deuses, mas como sendo um plural de intensidade, algo característico do hebraico. Com isso, essa palavra por si só não pode ser utilizada como prova da Trindade, mas, de alguma forma, com base no contexto em que algumas vezes aparece certamente, ela aponta para a diversidade dentro da própria dignidade. Isso é o que acontece em Gênesis, onde o texto bíblico explora ainda mais essa questão ao aplicar formas verbais no plural como a conhecida expressão, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ou seja, no Antigo Testamento existe uma comunicação de Deus consigo mesmo. Por exemplo, em Gênesis capítulo 3, versículo 22. Se esse versículo expõe de forma bastante enfática a pluralidade da natureza divina, o versículo seguinte cuida de garantir que nenhuma ideia equivocada de suposto três deuses seja concebida ao afirmar categoricamente e criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Quando comparamos esse texto com os primeiros versículos do Evangelho de João, entendemos que ele expressa de forma maravilhosa a obra do Pai, do filho e do espírito na criação de todas as coisas. Isso está em João, capítulo 1, até o do versículo 1 até o 3. Na época de Moisés, na conhecida bênção sacerdotal, registrada em Números, capítulo 6, versículo 24 até 26, curiosamente encontramos a tríplice repetição do nome Deus, traduzido como Senhor. Já no Novo Testamento, de forma similar, temos o também conhecido texto do apóstolo Paulo que ficou denominado como benção apostólica, onde claramente as três pessoas da trindade são distinguidas. Isso está em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Outras importantes provas que apontam para a trindade no Antigo Testamento são as aparições de Deus e as manifestações do anjo do Senhor no Antigo Testamento. Lemos sobre várias aparições de Deus, é, mas, no mesmo tempo, também encontramos na Bíblia a clara afirmação de que nunca ninguém viu a Deus. Isso está em 1 João capítulo 4, versículo 12. A explicação para essa aparente contradição encontra-se na pessoa do filho, conforme lemos. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai tornou-se conhecido. Isso está em João capítulo 1, versículo 18. Portanto, seguramente podemos afirmar que mesmo no Antigo Testamento, o Filho revela a divindade. Isso fica claro ao compararmos dois textos, em especial Isaías 6, 1 ao 5. No primeiro, o profeta Isaías afirma que viu o Senhor. Enquanto no segundo, o apóstolo João escreve dizendo que a rejeição do ministério de Jesus cumpria a profecia de Isaías, sendo que este profetizou porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Já com relação ao anjo do Senhor, o que se sabe é que não se trata de um anjo como os demais, pois ele se identifica como sendo do Senhor e ao mesmo tempo se distingue do próprio Senhor, além de exibir o nome divino. Esse anjo, que no original é, é geralmente é referido como o título Malak Yahweh, ostenta poder e dignidade, como um apenas a Deus, aceitando e exigindo adoração. Quando de fato é, o contexto aponta para um tipo de teofania, normalmente se entende ser ele uma manifestação da segunda pessoa da trindade, que é o Filho. Então, da mesma forma em que o Filho pode ser percebido no Antigo Testamento, o Espírito também pode. Sendo atribuída a ele significativa importância na obra do Messias prometido e na preparação de seu povo. Com relação ao Novo Testamento, a evidência trindade é bastante explícita. É explicada e abundante no anúncio sobre o nascimento de Jesus feito a Maria. A ação do Deus triuno fica evidente. Isso está em Lucas capítulo 1 versículo 35. O exemplo mais claro encontra-se no batismo de Jesus, quando o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma pomba e uma voz do céu disse, este é o meu filho amado em que me comprazo". Isso está em Mateus capítulo 3, versículo 16 até o 17. Na própria pregação de João Batista, é possível notar uma referência à trindade divina, pois... Ele falava sobre a importância do arrependimento para com Deus e anunciava a vinda do Messias, que tem poder para batizar com o Espírito Santo. Já na fórmula batismal, o próprio Jesus declarou, Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Perceba que a palavra nome permanece no singular, ou seja, há um único nome, porque os três são um único Deus. Também durante seu ministério, Jesus falou do Pai, orou ao Pai, deixou claro que não eram a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo afirmou que era um, e também deu testemunho direto sobre o ofício do Espírito Santo, isso está em João entre os capítulos 14 e e 16. Mas afinal, Deus é um ou ele é três? Bom, a Bíblia é muito clara ao afirmar que Deus é um só. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, o versículo mais conhecido sobre esse ponto é que, com o tempo, se tornou a declaração de fé dos judeus. O Shema diz, ouve Israel, o Senhor teu Deus é um único Senhor. Isso está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6. Mas, ao mesmo tempo, conforme vimos aqui, a Bíblia também revela que esse único Deus subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito, igualmente eternas e divinas. As pessoas gostam de procurar algum exemplo que explique a trindade, porém isso é impossível, visto que não há nada que conhecemos que pode é, ao menos se assemelhar ao conceito do Deus triuno conforme ensinado nas Escrituras. Portanto, a grande maioria desses exemplos mais prejudica o entendimento acerca da Santíssima Trindade do que ajuda. A melhor coisa é simplesmente nos conformarmos que a pluralidade e a unidade não são contraditórias no ser do Único Deus mesmo que isso pareça não fazer sentido a nós. Assim, a melhor definição é dizer que a trindade significa que Deus é um ser que subsiste em três pessoas, sem deixar de ser um, ou seja, a diversidade na unidade, há três pessoas em um único Deus. Apesar de serem três pessoas distintas, não se trata de três indivíduos separados, pois elas compartilham a mesma natureza, ou seja, são da mesma essência ou substância divina. E assim, são igualmente Deus, possui os mesmos atributos e a mesma vontade. Portanto, entendemos que o ser de Deus não está dividido em três partes. Ao contrário, ele é uma só essência em três pessoas. E é por isso que o Pai, o Filho e o Espírito são plenamente e perfeitamente Deus. Sobre isso o próprio Jesus declarou, eu e o Pai somos um. É, então, será que existe alguma hierarquia na Trindade? Bom, para respondermos essa pergunta corretamente precisamos fazer uma distinção entre Trindade Ontológica e Trindade Econômica, a Trindade Ontológica fala acerca de Trindade em essência e nesse sentido não há qualquer hierarquia ou subordinação. Às vezes a expressão primeira, segunda e terceira pessoa da trindade nos leva a falsa interpretação de que existe algum tipo de hierarquia, mas na verdade ela se refere ao fato de que o pai origina-se, isto é, o filho é eternamente gerado do pai e o espírito procede eternamente do pai e do filho. Também é preciso entender que quando se diz gerado ou procede, não significa criado. Ou seja, não há um único momento em que o filho não existiu, ou mesmo que o Espírito esteve ausente. O pai sempre foi pai, o filho sempre foi filho, é, o, o filho foi sempre filho do pai, o Espírito sempre é, foi procedente do pai e do filho. Agostinho foi muito feliz em dizer... O Pai é apenas o Pai do Filho e o Filho é apenas o Filho do Pai e o Espírito. Entretanto, é o Espírito tanto do Pai como do Filho, unindo-os em um vínculo de amor. Isso significa que o Pai, o Filho e o Espírito são igualmente Deus, possuem a, o mesmo poder, a mesma majestade e devem, é, ser adorados de igual forma. Biblicamente, cada pessoa da trindade procura a honra da outra, simplesmente, é, simplesmente porque, na verdade, são um único e verdadeiro Deus. Já a trindade econômica trata acerca da forma com que Deus, triuno, age em relação à criação e à redenção. Por exemplo, o Pai cria através do Filho pela agência do Espírito Santo. Assim, com relação à economia da obra da salvação, existe uma organização e nessa organização e somente nela, isto é, apenas no aspecto econômico, existe uma subordinação, pois o Pai envia o Filho e o Pai e o Filho envia o Espírito Santo. E nesse sentido, com relação ao que envolve o plano de salvação que Jesus declarou ser menor que o Pai. Isso se encontra no livro de João, capítulo 14, versículo 28. E depois o apóstolo Paulo escreveu dizendo que Deus é o cabeça de Cristo. É, portanto, ainda com relação à salvação, é correto dizer que... O Pai planejou a salvação e elegeu os santos. O Filho trouxe a redenção executando o plano salvífico, e o Espírito Santo confirma essa obra, regenerando, capacitando e santificando o pecador. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro falou de forma muito clara e simples é, sobre isso. Para concluir, por mais que não possamos explicar completamente o que é a trindade, certamente podemos compreender que só há um único Deus que subsiste em três pessoas, e que Deus triuno, por sua infinita graça de forma soberana, agiu em favor da nossa salvação. É, pessoal, eu não posso terminar este vídeo antes de dizer que o cristianismo é uma religião monoteísta, ou seja, que acredita que só existe um Deus e não vários, porque senão ele seria uma religião panteísmo. Ah, a trindade não é um conjunto de três deuses, lembre-se sempre disso quando alguém falar com você sobre a trindade. Bom pessoal, agora sim termino esse vídeo, agradecendo a você por me assistir até o final. Se esse vídeo te agradou e te ajudou, não saia daqui sem compartilhar e se inscreva no canal, pois isso é muito importante para o crescimento do mesmo. É, muito obrigado por assistir. Até o final, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.